Me dropa sua skin aí Oxe, eu não, cara Tá doido? Ah, você acha que eu tô brincando? Ei, deixa ela E quem é você? Vai fazer o quê? Ah, você vai descobrir o que eu vou fazer Acho que eu tô brincando, né? Quando estiver em uma lobby, eu vou estar lá Achou que eu tava brincando? Quando estiver em um campeonato, eu vou estar lá Achou que eu tava brincando Quando for dormir, eu vou estar lá achou que eu tava brincando? Salve galera, beleza? Felpera aqui, um pouquinho mais morena, né? Depois de uma viagem na praia. E hoje, guys, o vídeo vai ser um videozinho curto. Vai ser mais ou menos dando a minha opinião do que acontece ou o que anda acontecendo com a Imperial para eles terem decaído um pouquinho, né? O nível deles... Eu vou colocar minha opinião aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, o que tá faltando, o que tá acontecendo. Para os meninos voltarem a jogar bem, né? Voltarem a mostrar o que eles mostraram no Major, né? Que é o que realmente eles são. Então é isso. Vai deixando o like, comenta aí, bora pro vídeo aí. Então, guys, é o seguinte: é... pra quem não sabe, a Imperial ela foi pro Major. Né? teve uma grande participação do Major, e isso meio que animou muito, muito a galera, viu que realmente não seria apenas um The Last Dance, né eles tem a possibilidade mesmo de conseguir ganhar títulos, né, porque eles mostraram que eles não estão muito para trás só que com os resultados que eles estão tendo ultimamente, parece que a galera tá ficando meio em dúvida se aquilo foi um ápice, se, se foi apenas uma sorte, ou se eles eram aquilo mesmo, ou se eles não eram aquilo mesmo, enfim. E, pra ser bem sincero, galera, eu acho que assim, a tendência de todo time que ele é criado, a maioria das vezes, eu já passei por isso muitas vezes, é que no começo, primeiro, ou segundo campeonato, eles, eles jogam muito bem, porque a expectativa não é muito alta e não tem tantas táticas, não tem tantas coisas padronizadas dentro de um time. Pra você talvez ter o medo de errar, o medo de fazer alguma coisa errada, e, enfim, o ambiente é bom, independente do resultado que aconteça, porque é primeiro campeonato. Não existe uma pressão absurda. Acontece que eles foram muito bem no Major, né? Eles conseguiram quase classificar pra Legends, né? Que seria uma parada muito insana, assim, para um time que foi formado há poucos meses antes, sabe? Então eles jogaram muito bem, ganharam da Cloud9, teve pico de audiência no Major e eles jogaram muito bem, muito bem. E também jogaram muito bem também por causa da grandeza dos jogadores que tem ali. E acabou que eles decaíram depois, mas isso assim, eu acredito que seja uma coisa normal. Pode ser que não seja tão tanto assim o normal, né? Porque eles estão perdendo para alguns times que normalmente eles não perderiam, mas acredito que seja uma fase de reconstrução. Eu vou dar um exemplo: como foi na God Sent, por exemplo. A gente, ao contrário, a gente começou mal, a gente não começou tão bem. Tipo, a gente começou um pouquinho, vai. A gente jogou mais no Sweet Snow e perdeu para Gambit nas quartas, mas tipo, não começamos tão bem. Só que a gente veio no processo, que foi um processo de entrosamento processo de aprendizagem. E aí os resultados foram vindo aos poucos, né? A gente perdia pra Bad News Bears, depois ganhava e começou a ganhar deles com frequência. Depois a gente perdia pra Extra Salt e começou a ganhar da Extra Salt com frequência. A gente perdeu pra Fúria depois a gente conseguiu ganhar da Fúria Liquid, sim Aí depois a gente foi e começou a jogar os campeonatos Tier 2 da Europa. Começou a ganhar os jogos alguns jogos de Tier 2 da Europa e assim por diante até chegar na LAN no final do ano. Então é um processo, né? É um processo que leva tempo pra qualquer time. Então acredito que, sim o que eles mostraram no Major é o mínimo que eles podem alcançar, porque eles são muito bons, eles podem chegar muito mais longe. Mas eu acredito que também faz parte do processo, né? Obviamente eu não sei o que tá acontecendo lá, se é se tipo o clima tá bom ou se simplesmente eles sabem, né, que podem chegar mais longe. E mais de qualquer jeito a gente sabe o potencial, né? E aquilo que eu falei já em outras lives, é muita gente apoiou, falando que não importava o resultado, eles iam estar presente. E tem muita gente também criticando agora, falando que a gente tem que cobrar mesmo, que enfim, mas de qualquer jeito, guys, eu acho que as críticas são válidas, desde que sejam construtivas. Na minha opinião, acho que eles vão voltar pelo menos a ser top 15, top 10 no mundo facilmente, é, com esse, depois desse play, player break, porque eles vão dar uma resetada. Acho que não passa simplesmente, não passa, é só uma má fase, junto com uma construção do time que tem seis meses. Mas deixa aí nos comentários o que, que você acha opinião o de vocês, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!